Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso último workshop do primeiro dia do nosso evento relacional Dias da Bricolagem. Até ao próximo domingo, temos uma agenda recheada. Com muitos workshops da casa, repercafé, café, demonstrações de produto e momentos eu faço. Tudo preparado especialmente para si que nos acompanha e que é um amante de bricolage Já sabe, qualquer dúvida no decorrer do nosso workshop pode usar os nossos espaço de comentários para esclarecer as suas dúvidas. Já sabe, estamos a fazer o nosso live streaming transmissão nas redes sociais, Facebook e Instagram da Juan Merlin. Neste workshop, vamos aprender a recuperar o móvel antigo. Os chamados monos que nós temos em casa e que, à partida, já não têm utilidade nenhuma. Neste workshop, vamos desmitificar toda essa ideia. Vamos dar uma nova vida, num termo de sustentabilidade, a recuperar os nossos móveis antigos. Para nos ajudar nesta tarefa, temos alguém que até já é repetente nos workshops da casa. Já teve uma participação também no, num dos workshops passado, no nosso evento relacional Dias da Casa Sustentável. Portanto, faz todo o sentido ter novamente aqui a uh, guida Santos, olá Guida, olá, boa tarde, bem-vinda uma Obrigada vez mais à nossa convite. sala dos workshops. É um prazer. A Guida é, pertence à Oficina Monstros, Sim, é isso? É um é nome, digamos, um bocadinho fora do normal, porque é <risos> Monstros, Guida, já agora. Uh, Monstros porque são monos de grandes dimensões, e okay. como nós tratamos peças que já ninguém quer, os denominados monos, que são até catados pela câmara, não é? Um, decidimos utilizar esse, esse nome, uhum. porque traduz melhor aquilo que fazemos, que é okay. transformar lixo Este é o principal bans. foco do, do vosso Sim, trabalho, não é? sempre recuperar é reciclar, peças, é? mobiliário, um é móveis, objetivo. tudo que seja é. antigo e dar Sim. uma nova vida. Até construímos algumas peças, mas nunca de raiz. Uh, utilizamos sempre estruturas e peças já uh, existentes. Há tanta coisa, não é? Uhum. Que podemos utilizar e de peças já pré-existentes, que não faz sentido estar a criar novos materiais. Portanto, é. O mote é mesmo esse. Ok. Guida, o que é que nos trouxeste? Que peça é que nos trouxeste? Explica-nos então, o que é que trouxeste para a Ela parece a nossa linda e ela é, não é? Não é, não é preciso ser assim uma vai visão ficar, vai ficar muito, muito mais grande mais bonita para também. perceber que ela tem imenso potencial. Mas acho que vocês estão a ver o <risos> a parte melhor, que é a parte da frente. Isto, isto é uma peça bastante interessante e tem vários, uh, vários materiais. Ela tem uma estrutura de madeira tem uma parte da parite e tem folheado, portanto tem vários problemas que podemos aprender aqui a tratar e acho que é, foi por isso que escolhi uh, esta peça. Vou-vos mostrar, se calhar não conseguem ver o tampo, mas eu vou virar aqui a lateral e vocês podem ver, uh, o folheado é isto, que tem a parite por baixo e que nós vamos uh, conseguir <risos> uh, recuperar e uh, a parte de trás é uma placa da parite que uh, com o tempo e com a umidade o que acontece é que vai insuflando e cria estas bolsas que às vezes são difíceis de solucionar em casa, sozinhos. E, então vou-vos dar umas dicas e vamos tentar fazer isto no... No espaço que temos, okay. espaço não, mas espaço cronológico. Portanto, nós vamos tempo fazer que que temos aqui disponível. em direita a recuperação Sim, dessa peça. Exatamente. E que material é que é necessário? O principal material, claro, depois há sempre aquelas coisas que nós vamos, tipo nós vamos sei, lembrar. Não é? Exatamente. exatamente. É isso mesmo, com são então, os ingredientes? A única coisa que eu apliquei aqui foi um pedaço de cola, eu acho que ainda está visível. Uh, para quê? Para estancar a aparite. Eu não sei se vocês sabem, um, que começa a soltar-se, não é? E nós estamos a trabalhar e começa completamente a desfazer-se. Se nós aplicarmos um bocado de cola branca, que é algo que toda a gente tem em casa, Sim. vai colar, vai ficar rígido e nós podemos trabalhar uh, essa área sem nos trazer mais problemas. E essa foi a única coisa que fiz. O que é que vai ser preciso? Vai ser preciso lixas para nós conseguirmos retirar, como em tudo. É uma parte que as pessoas não gostam, que é lixar. Mas, em boa verdade, seja restauro ou recuperação, nós temos sempre Sim, que aplicar essa tarefa faz sem parte, a mão né? na lixa. A madeira, não dá hipótese. Então, lixar. vamos aplicar uma lixa um pouco mais grossa para minimizar estes desníveis de folheado, porque vamos tentar arrancar o folheado. Mas uhum. o folheado, como é colocado às vezes a é quente, Há áreas que nunca vão sair, estão extremamente bem coladas, para que não haja desníveis, depois com a pintura, uh, vamos desgastar, tu vais-me ajudar, okay. <risos> e vamos desgastar aqui uh, as diferenças para depois podermos aplicar a tinta e não se topar. Uhum. Quando se pinta, o que interessa é que a superfície esteja lisa, não é? E que nós criemos uma, uma área que depois tenha homogeneidade quando aplicarmos a tinta. Até escolhi uma tinta... Uh, que, que não tem que ser aplicado primário, ou seja, estamos uhum, a encurtar okay, até a um sim. passo. E depois, depois da lixa, temos a tinta, temos o betume. Vamos utilizar um betume uh, bastante específico e aqui, como estamos um pouco em contrarrelógio, uh, um betume de tem dois componentes. Tem que ser de secagem mais rápida, não é? Sim, Exatamente, para depois vocês verem como é que a aplicação é feita. Vamos morrer aqui com os... <risos> o não, não é assim? Agora dava jeito a máscara. Uh, não, não é assim tão químico, mas uh, vamos aplicar esse betume para depois podermos lixar e vocês verem o efeito imediato, que acho que é, uh, é melhor para concretizar. E depois vamos selar as partes que vamos deixar em madeira, portanto isto tem mais ou menos três abordagens. Uhum. Vamos recuperar uh, a madeira, vamos restaurá-la, porque há partes de madeira e como vocês veem, estes painéis de riscas são lindos. Não vamos quase tocar-lhes, vamos passar só uma landaça e depois selar com um verniz. Uh, assim como esta estrutura de madeira, à parite, vamos ter que retirar as bolsas e colocar o petum. Já estás a achar que é muita coisa, não é? E depois vamos... Na realidade, solar... depois não vai ser. Não, é? não, não vai. Vamos... <risos> Não vamos conseguir finalizar a 100%, mas uh, vamos pelo menos finalizar algumas das etapas em algumas áreas. Para é. se poder e ter qualquer, qualquer parte da peça uhum. pode se recuperar. Sim, pronto, eu trouxe esta que tem está, que está mau ar. Realmente, trazer uma peça da parita a descascar é péssimo. É, o, é bater no fundo. Não, mas eu diria mesmo é, assim é uma excelente ideia. Claro que ver sim. o que é que é passível de ser feito, não é? Eu acho que isso é. Às vezes nós pensamos, ok, é parito, não é nobre, vamos deitar fora. Não, é possível ser recuperado. E. e e vai ficar bem, não vai ficar tipo, mais ou menos. Uhum. Não, vai ficar ótimo, vai ficar com uma estrutura rígida e. Portanto, podemos dar sempre uma segunda vida Sim, aos claro. nossos móveis. Sim. Não, nada é assim irreparável. Essa é a nossa perspectiva. Uhum, portanto, acho que okay. é positivo. Então, dos passos que, e dos materiais que tu disseste que é necessário para desempenhar esta tarefa, começamos por lixar. Essa é a primeira é, tarefa? É, a Está primeira. Correta, <risos> okay. Se bem que uh, aqui, se calhar, vamos inverter um passo. Normalmente, nós lixamos, limpamos, depois aplicamos a tinta ou o verniz, se for necessário, logo em seguida. Aqui, como temos estas bolsas, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas quando temos uma superfície folheada, o que acontece é que abrem pequenas frestas entre a umidade e, e criam-se uma espécie de altos. Vocês, se calhar, não conseguem, mas com o toque topa-se, não é? Uhum, Rui, okay. que chegam aqui só para ver. <risos> Estás a ver o que eu estou a dizer, não é? Uhum, Ficam desniveladas. Exatamente, aqui, aqui o, o que é que vamos fazer? Não vamos conseguir que voltem a colar, porque a superfície que está por baixo é a parito, e não vai permitir que a cola chegue lá. Então, vamos ter que ter uma intervenção mais... Uh, incisiva, e vamos cortar isto com o um x e retirar o que, tudo o que está a mais. Okay. Para depois termos que tem tomar. Sofá. Sim. <risos> tudo tem solução, mesmo. É uh, nos móveis. <risos> <risos> então, vamos começar com, com uh, o Por folheado. Lixo. Sim. Okay. Não, se calhar vamos começar aqui com este... Vou colocar aqui no x-acto. Ah, exato. É a primeira tarefa. Vou colocar aqui do claro. lado. Ok. Hum. Então, uh, como eu estava a dizer, esta parte do folheado está completamente solta. E aproveitas o facto que já tem essa fenda, não é? essa pequena sim, fenda, sim. Para, para facilitar o trabalho. Precisamente. Então, tudo o que está mais alto, não interessa por aqui tinta, porque vai empolar outra vez, então com a água vai inchar ainda mais. Portanto, vamos fazer tipo uma espécie de cisão. vamos retirar esta área. Vou ser um bocado bruta, mas é mesmo assim. E vamos arrancar aqui o pedaço que está mais. Como vocês veem, isto tem é aparido por baixo e uh, conseguimos aniquilar a lomba uhum. que, que tem. Vamos fazer isso em todas. Esta já tem uma cor péssima, que já entrou o pó aqui por lá. Não é? Já tem sujidade. Precisamente porque essa, essa fenda foi, foi aberta, não é? Sim, e isto a madeira também é um material vivo. Por acaso, esta parte da parede não conta, não é? Porque é um sintético, mas... Um, mas vai, mas sofre com a umidade, Sim, não é? Até o chão. Vida, é? Exato, e então com a umidade ela expande e com o tempo mais quente retrai, não é? Por isso é que às vezes nós olhamos para o chão e vemos as tábuas assim, às vezes antigas, uhum. desalinhadas. E vamos fazer aqui em todo o móvel. Todo o móvel, salvo seja, coitado, não é? Parece que estou a torná-lo ainda pior do que está. <risos> Mas às vezes as coisas é têm que ficar piores exatamente. para melhorar. Então, eu acho que já estamos quase. Este é o último. Ah, bolas! Já ia costando um dedo ao vivo. Era demais. Pronto, acho que esta é a última e está mesmo. Como tu vês, péssima. Uhum. Convém tirar estes flocos que estão soltos para depois, quando colocarmos o betume, ele aderir e não voltar uh, a dar problemas nestes sítios. Então, ah, ainda falta aqui. Então, pretendemos agora então, nivelar esta superfície. Sim. A base do, da agora, nossa peça. Vamos fazer o betume e depois vamos preencher e colocar nestes sítios. Agora, vou retirar aqui estes flocos. Uhum. Se quiser, eu coloco aqui deste lado, já não interessa. Deixa-me só ver se, se, talvez, aqui mais um pedaço. Ok, agora que... Okay. Preparamos o betume Agora que eu já ia partindo o x-zato, eu sou terrível. pode -te -te colocar aqui na nossa bancada tá, tá, de já. trabalho. Então. Agora que já retiramos as partes que estavam altas, uh, vamos, uh, antes de mais, deixar já o betume depois a secar. Ele seca rápido, mas assim conseguimos passar para o passo seguinte. Uhum. Então, uh, vamos pegar aqui... Uh, eu agora estava a olhar para estes dois. São parecidos. Ficaste esparalhada. É engraçado, são ambos de dois componentes. Os dois componentes funcionam. Isto é a massa, depois isto é o um endurecedor. E ao misturarmos, uhum. misturamos só as quantidades necessárias, porque senão... Se misturarmos a mais, depois ela É o seca facto de serem de dois componentes que acelera sim, o tempo de secagem, sim, não é? exatamente. Agora, uh, pronto, é ótimo vocês terem várias... Ah, é branco, tem a ver com a cor. Pronto, okay. Okay. <risos> Vamos usar branco. E branco porquê? Porque a uh, regra geral usa-se da cor que se aplica ao primário, não é? Que é uma cor neutra e que pode receber qualquer cor por cima. Uhum. É mais... Neste caso, como tu referiste há pouco, não vamos aplicar, aplicar o primário, primário porque essa tinta sim, já tem capacidade. Se nós colocássemos aquele ocre, que é, deve ser um amarelado, uhum. o que acontece é que... Se, puseres uma, uma tinta mais clara, tipo um branco, vai-se notar um manchado por fora, por okay. cima. Por baixo. <risos> Bem, percebeste a Sim. ideia. Então, olha, eu acho que trouxe aqui, um, estava a pensar. Mais Tens aqui? Sim, vou utilizar esta e uma mais pequenina para tirar aqui dentro e nós fazemos a mistura aqui em cima. Normalmente, quando fazemos esta mistura de. Dois componentes? Sim. Convém ter, uh, podem colocar um bocado de cartão ou um pedaço de madeira antiga. Hum, uh, mas olha. nós podemos fazer a mistura mesmo em cima da espátula. Também não tenho grande. Se quiseres, <risos> temos aqui um. Olha, perfeito, vês? <risos> é só pedir. Na nossa oficina. <risos> Exato. Então, agora também se calhar é um Queres pouco que mais a fácil. A não, acho que se calhar, como tem esta abertura, sabes que abrir embalagens não é. Parece fácil, mas às vezes é um bocado difícil. <risos> ok. Acho que. Não, ainda não. Estava <risos> a que querer ser demasiado Será forte. Otimista. Sim, mesmo. <risos> Convém até não amolgarmos muito, porque hum, precisa, ela precisa estar sempre muito bem fechada para não entrar o ar. Uh -huh. Portanto. Porque como não vamos gastar tudo, depois voltamos Sim, a, claro, a utilizar Sim, claro, convém um voltar a fechar. Pronto, tem um cheiro um bocadinho então. desagradável, mas não é nada demais. Uh, normalmente o que se faz é retiramos um pedaço que nitidamente é muito menos do que aquilo que eu vou aplicar, mas é melhor fazermos em duas vezes. Então, isto é uma percentagem muito pequena. Como vocês veem, a percentagem é esta, é tipo um para 100 quase. Colocamos. E calculamos de que forma? Basta apenas uma, Eu uma faço pequena um porcentagem. Olho, sim. sim. É a cor de rosa, tem uma cor mesmo engraçada, por acaso. Se calhar já é suficiente e agora é só e misturar... como é que sabemos que é o suficiente? Tu já tens experiência, mas para quem não sabe, como é que conseguimos? Uh, na realidade, a percentagem é esta. Estás a ver, este, este tem 8 gramas e isto há de ter... Ah, toda esta embalagem portanto, deste betume seria aplicado com Sim. esta da bisnaga? Uh, os isso, dois componentes em simultâneo. Isto tem 8 gramas e isto uhum. tem 250. Portanto, é o equivalente. Normalmente, ponho sempre quase uma pintinha, não é? Pronto, Como vocês viram, é muito pouco. Não meço. Mas a única coisa que pode acontecer, é a massa funciona sempre. Podem não secar num tempo tão uh, rápido quanto aquele que nós queremos. Okay. Mas como nós temos outras tarefas para fazer, para nós até não faz uma grande diferença. Uh, resta dizer também que não é só o tempo de secagem que está aqui em causa. Esta massa é efetivamente muito mais resistente que os outros betumes, porque na gíria não é betume de poliéster, é conhecido até como betume pedra, que é utilizado em Sim, materiais... é o termo mais conhecido. Exatamente. exatamente. Portanto... Se tivermos um, um bocado, uh, imagina, numa esquina, não vamos colocar o outro betume porque quando dás um toque no móvel, não é, o uhum. betume pode desagregar e claro. rachar e cair. Este é muito mais resistente. Uh, se calhar esta espátula é perfeita depois para alisar. E vou utilizar, vou utilizar três, pronto, em né <risos> Isto é simples, é só colocar no buraco não é, e fazer deslizar a espátula para termos mais ou menos... Sempre no mesmo sentido. Sim, exatamente. Convém porque, depois se nós uh, contrariarmos, claro, às vezes há é impurezas e é? criam alguns riscos. Atenção, que eu estou a tentar fazer isto de uma só vez, mas possivelmente, nós vamos ver e isto não vai ficar incrível e eu vou ter que fazer uma segunda aplicação. Uh, então, eu gosto sempre de deixar só no buraco e o que ficar a mais? Não há grande estresse porque isto pode lixar-se e fica com mas o é acabamento... Mas é considerável removeres na altura excedente. Normalmente eu okay. removo porque senão uh, obri vai-me obrigar, obrigar a lixar à volta, uhum. portanto assim poupa-me de Já trabalho, não é? Trabalho, Exatamente. É? quando fores lixar. Quando for assim algum baixo relevo ou tivermos que uh, colocar num sítio mais ingrato, o que acontece é que é, é temos que fazer por partes. Aqui é mais simples porque é um buraco que consegues fazer com, es com uma espátula, mas podes fazer uma reconstrução de um pedaço de um móvel, uhum. não é? E portanto aí funciona. Okay. Temos aqui a nossa primeira questão, Guida. Sim. É uma questão relacionada com o nosso primeiro passo. Não se podia okay. tirar essa placa toda? Uh, poder, podia. Uhum. A questão é que, como eu disse, embaixo é a parite e íamos nos deparar exatamente com a questão que eu vos mostrei aqui atrás. Ele ia desagregar. Uh, ia soltar-se todo, ia ficar incontrolável, ou seja, mesmo que eu conseguisse controlá-lo com cola, porque se vocês virem aqui está liso, mas aqui já está completamente desfeito. Mesmo que eu colocasse cola na superfície toda, ao arrancar o folheado ia arrancar uma boa parte do tampo. E uh, não posso parar o de aplicar, desculpe. O parecer uma tarefa mais fácil Sim, uh, acabava por não ser, não é? Íamos, íamos ter que, uh, que nivelar novamente o tampo todo, uhum. não é? Ele ia ficar completamente desgrenhado, se existe esta palavra em relação ao... Uh, ao nivelamento do tempo, e isso não não nos ia facilitar nada, não é? Uhum. Ou seja, estamos a intervir só em cinco ou seis pedaços e aí íamos e aí ter que era retirar tudo, sim. Okay. O mais simples, neste caso até seria eu pegar numa chapa de madeira e colocar e colar aqui. Mas como eu quero utilizar o que já existe, acho que é a maneira menos invasiva e mais simples de uhum. de chegar lá. Okay. Mas sim, era era possível, era, era um bocadinho mais complicado. Acho que daria mais trabalho. Esta é a maneira sim. mais rápida, sim. Não é? Mais rápida e mais fácil também. Eu é? também acho que sim. Vamos fazer mais um bocadinho. Ah, ainda tem aqui boa. Se calhar Sim, ainda, ainda temos aqui. Funciona. Vamos aproveitar. Mas talvez não seja o suficiente para esses dois. Pois, eu também acho que não. Estava a olhar e... E esse betume só vamos utilizar? Para, para essas fendas, não é? Nesta peça só sim, fazemos a utilização. Sim, uh, se, se tivéssemos a restaurar, uh, a intervenção a fazer seria cortar a mesma uh, os pedaços que estariam soltos, não é? Uhum. E voltar a pôr novos. E dessa forma já tínhamos que fazer... E, por exemplo, um... nesta lateral, que uhum. também tem aqui estas imperfeições, aí não seria aconselhado não, utilizar o potume? Não, aqui fazemos exatamente uh, o que a pessoa que fez a pergunta, uhum. <risos> que até tem alguma pertinência, okay. uh, diz que é arrancar. Vamos tentar arrancar e eu já vou utilizar até a espátula para fazê-lo o máximo possível, mas porque esta placa é bastante mais resistente do que esta e não sofreu umidade. Portanto, okay. a única coisa que aconteceu foi descolar uh, foi então, desde lá tentamos arrancar exatamente. o máximo que E depois ali geramos os desníveis com uma lixa, porque uhum. sei que é possível e exatamente. depois temos uma Aí superfície sim, já já mais... Lixar. Exatamente. Okay. Então, vamos fazer, se calhar, só mais um bocadinho, que faltam ali dois pedaços. Talvez isto já chegue, não é? Não haver desperdício, <risos> que é péssimo, não é? Qual é o tempo de descaixa? Uh, supostamente é entre 15, até 15 minutos ou meia hora, mas como nós uh, também estamos a fazer outras coisas, na próxima tarefa acho que vamos verificar okay. e já deve dar para lixar. E daí tens optado também por esta primeira tarefa, precisamente Sim. para estamos contra o tempo, tempo né? é? <risos> <Exato>. <risos> para podermos ver o efeito final da peça. E assim, possivelmente, até podemos já pintar a parte de cima, depois de dela secar e de conseguirmos lixar. Uhum. Este betume depois de fechado também aguenta muito tempo, não é? Sim, bem... Ele, este ele tem que estar, tu referiste há pouco, de... não é? Tem que estar Sim. bem fechado, que é convém para não se estragar. Sim, convém quando nós uh, fazermos a mistura, convém uh -huh. fecharmos de imediato, porque em contacto com o oxigênio, não é? Até a tinta, quanto mais um betume assim deste género, fica... fica logo a secar. Eu acho que já é suficiente. O ideal é nós passarmos tipo, só uma duas vezes, porque, às, às vezes, quanto mais passamos, mais textura criamos. Uhum. <risos> Exato. Mas acho que está... Ok, pronto. Acho é o nosso tá primeiro passo. então. admissível, sim. Vou tentar retirar aqui à volta, para não termos que lixar tanto. Uhum. Então, acho que este já está. Sobrou-nos okay. um pedaço. Deixamos secar, não é? Sim. Agora, não podemos é deixar secar nas ferramentas, porque... Ele depois para tirar é extremamente difícil, mas isto acho que conseguimos tirar com a própria espátula. Queres limpar? Se quiseres, temos aqui um roupa-papel tem tens mesmo atrás de ti. Acho que não é preciso, sim. acho que só tirar, okay. sim, e depois ficamos com, já com isto limpo. Estamos a ser um bocado <risos> Não, não consigo é mal. É mais um cheiro ativo. Não, é mais, é. é. mais por isso. Sabes que há aqueles cheiros que nós achamos desagradáveis e há pessoas uhum. que adoram, não é? Especialmente uhum. no, okay. no Pronto, que então. toca a bricolagem. Uhum. Então, isto agora já está e vamos tentar, uh, como falámos há pouco, retirar esta parte. Pegamos no lateral, que está pior, que acho que é esta. Mas o processo é o mesmo, tanto uma como outra, não é? Nas laterais tentamos uh, arrancar o máximo. Sim. É, idealmente, nós até arrancaríamos tudo, se não soubéssemos como é que estava uh, por baixo, não é? Aqui sabemos, por isso optámos por esta abordagem, que é muito mais simples, porque era uma área muito grande depois de conseguir nivelar e manter uh, direita para poder pintar. Nesse aqui, caso, quanto mais danificada tiver a lateral, sim, até ajuda, não é? Sim, exatamente. Aqui nós podemos uh, pegar numa espátula, talvez ainda não tenha limpo, muito bem, e tentar levantar ao máximo o folheado, que acho que aqui em cima até vamos conseguir a 100%. Ah, vou aproveitar e... e é fácil de retirar, não é? Moderadamente. Não? <risos> okay. É engraçado que as partes que estão soltas, é, que não queríamos que elas saíssem, saem super fáceis, não é? Aquelas que estão um bocadinho mais bem coladas. O trabalho foi muito bem feito, não é? Isto só ficou assim, provavelmente, porque, porque o móvel o foi bem uma feito. chuva, ou Pronto. a umidade, uhum. ou etc. Uhum. Não é suposto o, o folheado durar assim tão pouco, não é? Oh, já agora Sim. aproveito para te perguntar. Como, é, como é que tu encontras esses móveis? Portanto, são pessoas que te entregam, por exemplo... Sim, olha, este foi exatamente isso. Uh, nós fazemos alguns uh, workshops na oficina uhum. e há pessoas que não têm peça e então há sempre pessoas que querem doar móveis e então reencaminhamos sim. e há sempre porque alguém que quer há pessoas que não querem ter esta sim, esta tarefa não é? e também não mas também não querem deitar fora o móvel porque sabem que há alguma importância precisamente é? e então portanto quem quiser pode bem um o mais comum é mesmo serem é? de ser família não é e ter uhum. aquela parte emocional Claro. À, à mistura, mas por acaso este não. Este foi mesmo o verdadeiro mono da rua. Nesse caso, até se pode alguém... dizer que nós recuperamos as memórias, ou nesse caso tu vais Sim, recuperar. Sim, exato. É o nosso slogan. <risos> Boa, viste? <risos> recuperamos memórias, é verdade. Então, acho que aqui em cima já está praticamente tirado. Ok. Só falta aqui o canto. Adoro. Já está a começar a saltar tudo. Aqui esta parte, vamos tentar... Vou recorrer aqui outra vez ao achizado. Uhum. Por exemplo, aqui no Maio, como o folheado está ótimo, eu nem sequer vou tocar, mas é vamos pintar. Sim. Okay. Também porque são áreas que não estão juntas, e então uh, é mais simples e não se topa qual é a... Um, a é é mais ou menos profunda, portanto, como tem esta estrutura, posso perfeitamente usar ambas uhum. as áreas e não se. Sim, faz uma não separação se entre, entre as áreas. Exatamente. Eu acho que este já está em fase. Agora vendo, se calhar podia ter trazido uma coisinha mais simples, não era? Eu não era não tinha tanta graça. Ok, então. saísse exatamente assim no topo, era muito mais simples, uhum. não é? E nós poderíamos, mas, de facto, aquela madeira está toda ensuflada e não íamos ter uma boa... um bom desfecho. Vim para aqui fazer a sujeira. Ah, És uma oficina de trabalho, faz parte. Exato, é por aí, não é? É. Pronto, a superfície até nos ajuda, porque já está completamente mate, nem precisa uhum. de, de grandes toques. Agora eu vou é tentar minimizar aqui este lado. Okay. E assim conseguimos fazer um, uma área integralmente, para mostrar como é que podemos aplicar a tinta. Nesse caso, acho que a espátula é, é Sim, melhor, não é? Para é tirar mesmo, do que o x O x, o x funciona às vezes só para dar o corte, uhum. sabes? No término, para que quando okay. levantarmos, pronto, não parece. Mas uh, neste tipo de trabalho o que funciona é mais as mãos e menos os olhos. Portanto, se passarmos a mão e tivermos uma superfície lisa, um, garantimos que vai funcionar. Essa dica, parece me que é muito importante, Sim, não, é? Porque não é? A pessoa Porque ao, ao olhar pode, pode até ficar desanimada. Eu mas, acho se passar, que a imagem, é, com a devo, mão... as pessoas devem pensar lá em casa. bem, tem... <risos> <risos> Está péssimo, não? Mas está liso. Está liso. Aqui o, o, o folheado está inteiro. Portanto, se calhar vamos só uh, aplicar aqui uma lixa para retirar o brilho, para uhum. podermos passar okay. a e nossa lixa, tinta. Qual é o grão que tu recomendas? Uh, nós, normalmente, para decapar, utilizamos uma mais grossa. Pode começar no 80, uhum. não é 80 ou 100, consoante o móvel, consoante o acabamento que tem, ou cera, ou verniz, se for um acabamento mais uh, vítreo, não é? aqueles vernizes em camadas, ou uma cera que é mais gorduroso, uhum. quando se passa uma lixa que fica logo empapada, Portanto, 80 ou 100 é uma lixa... Sim, é um grão mais grosso. Sim, sim exatamente, porque as lixas funcionam ao contrário, claro. não é? Quanto maior... Quanto menor o grão, mais grosso. Exatamente, exatamente. mais abrasivo. Portanto, parece-me que está bom. E então, se calhar, vamos uh, lixar agora. Sim, Passar temos as uma lixa. lixas. Sim, então vamos escolher aqui. Se calhar até escolhemos uma... Eu penso que existe aí de 80. É. E há 120, eu acho que a 120 funciona. Até porque esta, esta superfície lateral. Neste caso, utilizávamos 80% se tivesse o tal verniz Sim, ou a tal aqui, cera. Como a cinta, já nem sequer tem nada, isto está em cru. Eu vou fazer uma passagem só para não. Uh, normalmente eu corto uma risca, uma, risca, uma tira, não é? Uhum. E dobro. Ok, e dobre, não é? Para criar uma aderência enquanto estamos a lixar e assim não foge. Vou só dar uma passagem. E igualmente aqui. Normalmente lixamos sempre no sentido do veio, quando hum. há veio, não é? é Nesse que é um caso, pouco uma, uma passagem é o é necessário. Uma passagem é suficiente, é suficiente porque ah, já temos uma superfície mate, não é? Que vai permitir que a tinta adira. Também porque esta tinta ah, é feita de. É aquela de chalk paint, não é? Que é feita de carbonato de cálcio e então é mate. Já é aquele pó pode giz, não é? Uhum. É, é, é por isso daí o um nome. Exato. Exato. Olha, vou rolar aqui um pano. Que mais importante, ou tão importante quanto lixar, é termos a superfície limpa. Sem poeiras, Sim, é? adoro o aparito e o pano. <risos> Terriba. Bem, mas vamos manter aqui... Se calhar, pintamos a parte de cima e a parte de baixo, não é? E fazemos, lixamos também a superfície em Entretanto, o betume já deve estar seco, não é? Pois, eu não sei. Rui, queres este... tocar? <risos> Aqui está seco, sim, sim. Ah. Boa. Então, se calhar... Claro que ah, nas margens está sempre mais sim. rapidamente 5, assim, ainda não, é? não está. Aqui é. já está. A quantidade é menor. Deixamos, esperamos, Deixamos mais, mais um bocadinho. Sim. sim, eu acho que sim. Aqui nós invertemos sempre um bocadinho o processo, não é? Em boa verdade, nós faríamos isto ah, de outra forma, se tivéssemos mais tempo. Mas aqui adequamos, não é? Exatamente. Mas temos tempo. Estamos com tempo, vida. Então... Agora que já passamos a lixa, e já temos estas duas áreas para tentar limpar o um melhor é possível. Desta forma também conseguimos ensinar a quem, a quem está a adicionar no nosso workshop todos os passos, não é? Sim, e eu lembro-me de trazer este, primeiro que o móvel é giro, acho mesmo que é muito giro. Uhum. E em segundo lugar porque tem várias abordagens, tem vários problemas para ser... Não é? Colmatados. Portanto, acho que funcionou Portanto, bem. Nesta peça conseguimos mostrar quase tudo aquilo Várias que, coisas, sim. Acho que, que sim. depois ainda, ainda tentamos, tentamos não, vamos fazer ali uh, o restauro da parte da frente da porta uhum. e da, da frente da gaveta, que era interessante deixar como está. Como nós vamos tentar, tentar não, vamos pintar esta superfície, eu vou aplicar uma fita em toda a área que eu não quero que fique pintada. Portanto, uhum. que é nesta estrutura de madeira que acho que é demasiado bonita. Se calhar vou utilizar Portanto, vamos até... vamos manter, não é? Sim, exato. Só que é assim de conflitas nas plantas. Esta parte também é aborrecida, mas uhum. assim permite-nos uh, dar o rolo ou a trincha para fazer estes recortes de uma forma mais dar uh, dá-nos mais liberdade, não é? Não temos que estar a pensar que temos que retirar a tinta da madeira depois com uma lixa ou ter que limpar. Assim podemos Já ser mais… Já o, o trabalho exatamente. e facilitamos também. Isto é um pouco como pintar paredes, não é? O difícil não é pintar, o difícil é preparar a superfície, não é? Sim, o mais E a fácil área a ter para a trabalhar, a pintar, é? exatamente. Então, acho que já temos. Já debrei aqui a ponta. Sou péssima para o é verdade. <risos> Mas vai funcionar. Ok. Então, vamos. Aqui já está. Tem aqui outra questão. Sim. Pode-se limpar o pó com um pano úmido? Pode. Um, sim. Há quem utiliza até... Eu, até é um neutro, não é? Há quem utiliza tantos produtos de limpeza. Uhum. Um, humido, não é encharcado. E os móveis sim. até podem ser lavados, não é? Ligeiramente Depende é? do tipo de madeira e depende do acabamento que tenha, não é? Se for um móvel encerado, não vamos estar a lavar, porque pode manchar. Mas sim, úmido sim. Uhum. Ok continuamos a tapar as partes que não queremos pintar. Sim, já não é? só faltam aqui dois pedaços. Uhum. Pronto. Ah, bolas. Já fiz aqui uma asneira, não é? Hum. Não, não te preocupes, está tudo bem. Pronto. Então, só faço mais um. Ah, falta tá, este lado eu aqui, corri, não é? É, é, falta Exato. é, este. Estás a supervisionar, não é? Estou de ver. Muito bem, já ia dizer que estava ali. Vês? Estás com um olho. Então, já só falta aqui. Falta aqui um bocadinho pequenininho, pronto. Já é, está. não é? Uhum. Acho que ainda falta outro pedacinho. Assim e, e a seguir, tratamos do tampo ou avançamos para, para a pintura? Uh, eu acho que vamos verificar se o tampo já está mesmo okay. seco. Ou se precisamos de fazer alguma reaplicação, porque às vezes o betume tem um senão, que é uh, rebate ligeiramente e o buraco que parecia a outra hora já tapado. Ok, e aí é necessário voltar fica... a Sim, aplicar. Por isso, se calhar, eu deixaria para. Deixaríamos a pintura para o passo seguinte e veríamos o betume, já estava ok. Sim. Se estiver uhum. bom, ótimo. Se não, voltamos outra vez aqui e começamos a pintar uhum. esta área que isolamos. Então... Já. Lívia, nós estamos a, portanto, estamos a recuperar esta peça de uma forma mais acelerada devido ao, ao tempo que temos, em não é? Sim, ainda não secou a 100%. Ok. Mas quanto tempo é que tu achas, por exemplo, uma peça destas quanto em tempo condições é normais? Demoraria. Isso é uma pergunta interessante então, eu, acho, eu diria para aí umas 10 ou 12 horas ok, uhum. Porque, por vezes as pessoas podem logo desistir, não é? Porque Porque nós, ah, isso não, deve não. demorar muito é, tempo eu acho que às vezes as pessoas perguntam é ah, preciso saber alguma coisa é uhum. uh, preciso ter noções não, na realidade é preciso custar se a pessoa gostar, a sério, não é treta a pessoa consegue fazer tudo depois é uma questão de tempo porque nós vamos tratar só uma área, mas depois repara, a outra, há a parte de trás. E, portanto, talvez seja começado a fazer como tu referiste. Fazer sim, o primeiro, claro que que corre bem e avança. Se a pessoa tem gosto, agora, é se a pessoa não gosta de fazer, fazer coisas contrafeito não faz sentido. No teu é? workshop, sim. nos que tu costumas dar, certamente deve aparecer pessoas que já, já é verdade, foram aos anteriores é e depois voltam sim, a Sim, e regressam. Não é? E há pessoas que não e com gostam. Peças diferentes. E que é acham que. Sim, os workshops ou qualquer curso uhum. assim, de curta duração têm esse, esse objetivo que é, mesmo que as pessoas saiam da sua zona de conforto, aprendem algo novo uhum. e se calhar identificam-se com aquilo e que E já incentivam exatamente. outras pessoas a participar e a fazer o mesmo, sim, o mesmo claro trabalho, que Sim, não é? E tu também não podes saber se gostas ou não, a menos que sem experimentar, é? claro que sim, Portanto, sem dúvida. Olha, não está 100% seco, por isso se calhar okay. eu sugeria... Então passamos para a pintura. Que nós, sim, que nós e, começássemos... E a parte, vais lixar de lado? Eu vou lixar também, não vou bem lixar, vou uh, passar uma landaça aqui nesta okay. parte da frente. Porque nós temos a madeira aqui não não está muito mal tratada. Olha, fui um bocado ao e falta aqui um canto Ok. Mas vamos manter o efeito que na frente? Sim, uhum. não é? é? Eu acho que é uh, o é esse mais esse interessante do, do móvel, esse não é? é móvel, claro, exato. claro que sim. Então, uh, se calhar pegamos na gaveta, que nem precisamos de desmontar. Okay. Então, isto uh, também é uma espécie de folhado bastante mais espesso, tem... Uh, tem uns milímetros bastante, já tem quase 5 milímetros e uh, não está muito deteriorado à partida. Conseguimos retirar isto tudo só com uma passagem de... Este não tem muito mau estado, não é? Não, não está de todo. Portanto, acho que conseguimos manter, e esta parte da madeira é interessante. É giro também ter várias abordagens, não é? Manter a peça... Uh, então, deixa-me ver aqui. Se calhar não temos... Uh, mas temos aqui esta lixa mais fina. Uhum. Este, este, acho que é 320. É, não é? É, exatamente uhum. é. Esta é, é a lixa que se costuma usar entre de mãos de tinta ou uh, quando estamos a aplicar verniz e às vezes ficam algumas partículas e entre de mãos de tinta ou okay. de verniz. É utilizamos então, esta Lixa mais fina. Eu vou okay. utilizar aqui porque como isto está com ótimo ar, apesar de alguns riscos, uhum. uh, nós conseguimos deixar a gaveta com outro, outra apresentação. Mais fácil se calhar é até. Pode ser usada também uma landa Não, tá de muita força, não, é? É não na realidade é. não. Isto é tinta e deve ter sido por transferência, a gaveta uhum. deve ter sido transportada contra algo que já estava pintado e adquiriu aqui esta tonalidade. Nem é preciso muita força, nem é preciso uh, muita.. Não, nem né? é preciso repetir muitas vezes, porque acho que está a sair bastante uma bem. Uma única passagem. Sim, exato. E depois também cada peça é, que é um caso, não é? Nesse caso é... E essa é a parte boa, a parte não é? é estamos exato. a repetir as coisas, mas as coisas são, têm sempre um... têm sempre uma pressão diferente, não é? Ou a madeira é diferente, ou tu queres que ela fique com outro aspecto. Portanto, vamos passar no resto que não tem uma passagem de lixa assim mais fina. Também acontece, certamente aparecem móveis ficam totalmente diferentes, não é? Sim, essas são os antes e depois, as pessoas são fanáticas. É. Esses desafios, não é? O, o, o, a parte mais interessante é, de facto, o desfecho é o mais interessante de tudo, não é? é o, é a parte em que as pessoas têm aquele efeito, uau, como é que é possível? Uhum. Mas uh, está tudo no processo, não é? Por isso, eu estou sempre a enfatizar <risos> o processo, há, há a mas a verdade é Há pessoas que é querem essa. manter a, a peça e há aquelas que querem tornar claro. totalmente diferente. Há pessoas que herdaram móveis e a maior parte, eu digo herdaram, porque a maior parte de, das pessoas que nos contactam têm móveis que lhes dizem algo e uhum. muitas das vezes são desenquadrados da sua decoração. Cá está recuperando as Exatamente. móveis. Exatamente. E então, acabamos por dar outra vida, não é? Mas há sempre partes que deixamos ou tentamos que... Uh, Pintar uma parte e deixar em madeira outra, tudo depende, não é? Para onde os móveis vão e, e o tipo de, de pessoa, não é? Se gosta de cor ou não. Claro que a primeira. A, prim a primeira resposta de quase toda a gente é pintar de uma cor neutra. E eu tento sempre que as pessoas não pintem de branco. Não, é, não me entendam mal, não é que eu odeio branco. Mas é mas que toda a gente tem as espécies pintadas de branco. Não? Sim, e há tantos tons, todos os tons pastel uh, são permeáveis, não é? Pode ser um toque de cinza, ou de beijo, ou de desamarelo, ou azul, ou rosa, ou verde a minha cor. <risos> Talvez ah. não quero também arriscar porque depois também tem a ver com a decoração que tem em casa, não é? Isso é um tom mais neutro. Mas já viste, e... isso é uma coisa que depende uh... ah Claro, isso é, é o gosto é? de qualquer e um, pronto. claro que sim. Mas há sempre uma peça-chave, assim, uma peça de chão, que pode ter um. Não sim, é vai uma coisa e é? que dita o resto da, da decoração, não é? Acho que... Em todos os casos, estamos sempre a reciclar. Por... Sim, exatamente. Um bilas, e estamos é? a re reaproveitar. Exatamente. Portanto, é, só é positivo. Portanto, e é uma em... atitude sustentável. Sim, é mesmo isso. E, e cada vez mais custava. tu vês uh, que as pessoas são muito mais uh, premiáveis a, a reutilizar as coisas, porque não faz sentido estar sempre a comprar. E até porque estes móveis, este realmente parece bastante deficitário, mas a estrutura está ótima uhum. e é passível sempre de ser uh, arranjado. Exatamente. E uma próxima questão, Guida. Sim. Qual a diferença entre lã de aço e lixa? Ah, então... Uh, nós, normalmente, utilizamos a landaço. Uh, por acaso, agora não tínhamos aqui, então utilizamos uma lixa mais fina. Porque a não landaço... é a mesma coisa, não é? Isso é até uma questão que surge com alguma frequência. Não, uh, mas se não tivermos landaço, podemos utilizar uma lixa destas bem fina, a partir de 300, 320, e faz o mesmo efeito. A landaço é mais... Uh, é mais adequada, por exemplo, como a lixa é uma folha e é plana, quando tu tens baixos relevos, quando tu queres limpar uhum. ferragens, como é maleável, então, não é são muito relax, mais, fácil é mais fácil utilizar a, landaço, a landaço. Sim. Que depois Sim. E é menos abrasiva. vá. Eu acho que aquilo tem vários, também tem, não vários não tem grãos, grãos não. mas é como é mais o zero, firme, zero, zero, sim, é? zero. Normalmente eu uso o quatro zero, uhum. e então é só para retirar mesmo a película, quase não sai verniz, é só mesmo E para aí retirar. a situação é a mesma das lixas? Quanto maior o... No... Nesse quatro, sim, os quatro é zeros... Sim, é ao contrário. <ris> Okay. Os quatro é são mais, mais fininhos. Uhum. Sim, ok, é isso. Então, agora já estamos uh, prontos para retirar aqui o pó. O efeito que fez a passagem da lixa é este. Ficou mais ou menos ainda pior. <risos> agora é porque não tem brilho. Vocês acham que está pior do que antes? Mas como tinham alguns riscos, acho que falhei só aqui um pedacinho de tinta. Conseguimos ter uh, um efeito diferente. Uhum. A ideia é aqui, esta madeira tem uma velatura, porque se repararem a cor verdadeira da madeira é a que está aqui por baixo, não é? E velatura é uma espécie de corante que nós damos e que fez este jogo interessante entre os cursos e o Mas tu já colar. sabes ter uma velatura, Sim, se calhar e aí a dificuldade que... é para quem não sabe não, o que é que pois, o tem. É pois, a questão tem. é essa. Normalmente, como, como nós é queremos. É virar o móvel ao contrário uhum. e ver na parte de baixo onde, por exemplo, abrir uma gaveta não é o suficiente, às vezes há uma porta, quando estão todas com velatura aplicada, é a parte de baixo, os pés, uhum. uh, porque infelizmente é os antigos é velatura, não aplicavam assim, né? uh, não aplicavam pois, móveis, acabamento, é claro. nem no fundo, nem na parte de trás. Daí nós temos imensos móveis com bicho. Uhum. <risos> Mas era para poupar os materiais e. e... E a própria madeira. Utilizavam madeiras menos nobres, que faz todo o sentido na parte de dentro. Aqui, se nós lixarmos demasiado, o que acontece é que a velatura começa a sair e ficamos com um tom diferente. E aí depois já nos obriga a ir a dar retoques de velatura uhum. antes do verniz ou da cera. Aqui também poderíamos utilizar cera. Uh, eu vou utilizar verniz porque é um pouco mais resistente. O verniz é à prova d'água uhum. e a cera não. Pronto, Daí... A, a minha escolha. E acho que este móvel era giro até para plantas. Então, na tua plantas. opinião, para um móvel mais antigo é, é, é melhor utilizar? Não, não, de tudo. Funil. Eu adoro cera e acho que dá aquele efeito mais real que parece uhum. que não tem nada. Agora, como eu pensei neste móvel, que se calhar até foi isso que aconteceu, uh, ter plantas e as plantas tu regas e a água ah, cai, okay, claro. portanto, fica mais impermeabilizado. Uhum. A tinta já tem, hoje em dia, uh, já tem essa... Hum, essa, essa particularidade vai, sim proteger, agora uh, o verniz um, o verniz é mais resistente a nível de, da água e da umidade Então aqui já podemos aplicar uh, o verniz e agora era ver outra vez aqui se o, o betum betum já, já ainda, não ainda não, não acho está que tem a ver com o tempo que temos a sério Isto é muito <risos> como, a sério demora muito mais tempo a tinta os petuns a própria cola a secar pronto. Oh, então foi o pus muita, muito pouca concentração de, de endurcedor. Então, se calhar, vamos aplicar aqui o verniz uh, ou a tinta. O que é que tu achas? Vamos dar aqui cor, não é? Acho que as pessoas vão gostar sim, sim, de ver sim, a, sim, a cor. Sim, sim, sim, vamos pintar. Então, vamos lá. Vou dar aqui, este já consegui... Nesse caso, escolheste o verde, não é? Aqui... Que é a tua cor preferida. Sim, eu adoro verde, é verdade. <risos> Mesmo. Hum. Desculpem, então... Vamos aqui na lata. Sim, agitar. <risos> isso, com sentimento. Então, eu não trouxe, normalmente nós agitamos uhum. e convém também mexermos, porque as tintas têm pigmentos, até aquelas que afinamos, e às vezes estão depositadas no fundo, não é? Por isso é que dizem para tu guardares a, as latas ao contrário. E, convém... e faz sentido, não é, Guira? Sim, claro que sim. sim. E agora, convinha era mexer, como eu, eu até tenho paus de pincéis, aqueles pedaços de, de madeira, que depois ficam secos e já não contaminam. Ah, esta cor é vale, linda. Vou fazer, vou fazer uma questão que surgiu. Sim, diz. Se esse móvel tivesse garunche, o que tínhamos que fazer? Ah, então pois os móveis Certamente deve acontecer muito, não é? Como são móveis é antigos, e ainda há pouco falaste Pronto, que não Normalmente, o carunjo são aqueles buraquinhos, não é? Dos uhum. insetos xilófagos, que têm uma série de, de apresentações, são põem uns 20 todos diferentes, horríveis, e que comem efetivamente a madara. Sim, e que às vezes nós nem topamos. Hum, a abordagem é a melhor para termos uma taxa de sucesso maior é em duas frentes. É utilizarmos a, a líquida. Portanto, vocês todos, acho que toda a gente já ouviu falar, é um produto que tem xiló, uh -huh, sempre, na sua composição. E depois é um produto líquido que tem, às vezes, até um injetor. Um injetor não é senão vocês também depois compram no... uma, uma seringa e aplicam. Exatamente. Atenção, que se tiverem 300 buracos, não têm que aplicar em todos, mas sim, de 3 em 3 centímetros, já é o ideal. E depois pincelar o móvel com esse líquido. Porém, okay. uh, convém também levar o móvel ao expurgo. Existem casas de espurgo, que são. Isto é horrível, mas os bichos morrem uh, com um gás. Eles são fechados numa sala, basicamente, sim. Isto faz com que a taxa de sucesso de matar os tais bichos, que não servem para nada, atenção, eu não sou má. <risos> okay. Não são insetos então, é uma boa que alimentem ação, então. a cadeia alimentar, não. São os bichos que podem comer, inclusivamente, o chão de nossa casa. O meu, por exemplo, é não de Madeira. Imagina o Não contrário, o pânico. estão a destruir Sim. as então, nossas Então, Convém unirmos os dois, que é uh, a parte líquida e a parte gasosa. e Assim, uh, a taxa de sucesso será maior. Uhum. Matamos os bichos e os ovos. É literalmente isso. Pronto. E, e esse passo seria, uh, então, o início esse de tudo? Esse seria o primário de tudo. Okay, Normalmente, pronto. nós até pedimos, quando nos trazem móveis, para verificar esses ditos furos. Esta e peça vezes... não tinha esse problema. Não. Felizmente. Claro. <risos> não, esta por acaso não tem. Tem muitos, não é? Como tu podes Sim, ver. Sim, mas este não estava mas aqui. Não estava Ficou incluído. de fora. Mas pronto. Ainda bem. Uh, até pedimos que as pessoas levem ao expurgo antes de a deixar na oficina porque uhum. é passível de contagiar outras peças que temos, portanto, assim fica já uma etapa cumprida e quando nos trazem já foi ao expurgo e nós aplicamos depois a parte líquida. E deve ser bem mais rápido, não é? Sim, é verdade. Okay. É difícil e complicado. em é num chão ou num teto. Agora, em peças isoladas, conseguimos espurgar uhum. e, e retirar os okay. xilófagos com mais Olha, sucesso. Se desiste, tens um tabuleiro mesmo atrás então, de ti para sim, colocar a tinta. Eu estava a pensar que, se calhar, como é... Então, vamos ficar aqui numa... Numa mais pequena. Outra questão. Sim. Não temos de dar um primário antes da tinta? Pronto. Se fossemos mal. Exato. Uh, Falaste. Normalmente nós usamos sempre produtos acuosos. Aliás, uh, tentem sempre usar produtos uh -huh. acuosos porque são menos nocivos tanto para o ambiente, não é? Como para nós próprios que estamos em casa, a fazer um trabalho às vezes sem grande ventilação e uhum. é mais simples utilizarmos os produtos aquosos. E a tanto o primário, é mais rápida, não é? Exatamente. Tanto o primário como a tinta. Neste caso, nós estamos a utilizar esta tinta que é de chalk paint e, por ser de chalk, que é, como eu já tinha dito, a ter feito... fazer uma boa e Exatamente. E não precisamos de primário porque é uma tinta gizada. Hum, portanto, não precisa de... De levar o produto antes, que vai fazer como que o agregador da tinta, não é? Que uhum. vai criar mais durabilidade. Okay. Esta permite-nos saltar um passo. Atenção, que saltar um passo, eu passei na mesma uma lixa e a superfície tem que estar na mesma, isenta de poeiras e de sujidade, de gordura e lisa ao E Na mesma peça, se quiséssemos optar por tons diferentes, também poderíamos fazer, por exemplo, um o claro de uma sim. cor e a lateral de outra. Sim. Aí, se não utilizássemos esta essa tinta com essa particularidade, já era aconselhável utilizarmos um primário. Uh, pelas diferenças de cor. Sim. Não tem mesmo a ver, imagina, só se tu escolhesse uma cor que não existisse nesta uhum. gama. Esta tinta Exatamente, funciona... era uma tinta que fosse uma tinta Exatamente. diferente. Exatamente, eu destes. escolhi uh, esta tinta especificamente porque... Um... Vai Se aplicássemos o primário, um primário, é menos um passo que temos que fazer. Não poderíamos aplicar okay. cor, não é? Exatamente. Porque, na realidade, teríamos aquele tempo de espera. Esperar pelo tempo de Pronto, Esta tinta é ótima para isso, para saltarmos um passo, por uh -huh. assim dizer, ou para peças muito grandes que nós não temos tempo de estar a lixar. Imaginem um roupeiro gigante, que nós não vamos passar ninguém, quer é passar 4, 5 dias só a lixar o roupeiro, para depois pôr primário e tinta. Portanto, adequamos os produtos às peças. e às é peças fazer pedem. Mas e se tiver baixos relevos, não é? Uhum. Como aqueles roupeiros antigos, todos claro, pronto. Aí já tem esse problema <risos> exato, exato, pronto. É mais, é mais nessa perspectiva. Então, se calhar vamos começar aqui a aplicar cores, para dar um ânimo. Diz lá se esta cor não é linda. É. <risos> Eu tenho um problema com os verdes, com os verdes. A sério. Juro. É por demais. Mas a ah, madeira é quando um... as outras coisas ganham em branco, tu escolhes o verde. Ah, não é? <risos> Vês? E não é assim tão difícil de coordenar? Sim. É mais ou menos neutro. Bom, este este eu já estou a fazer tudo ao mesmo tempo, então estou a deixar só o rolo depois para ficar pronto para dar. Normalmente isolamos a superfície e depois uh, em todos os recortes, ou seja, todos os sítios onde nós vemos que o rolo não chega, nomeadamente tudo o que está à volta desta okay. estrutura, nós vamos com uma trincha. Tal e igual como se fosse uma parede, não, é? não queremos pintar um rodapé, não queremos pintar um teto, por exemplo. E então isolamos e agora conseguimos. A tinta é bastante grossa e o propósito é mesmo esse, também como o primário. Então ah, é, é só necessário uma única passagem? Normalmente a pintura envolve sempre... Olha, eu, a sério, ponho fita, mas mesmo assim... Não, isso, está, é, isso aí, é normal de acontecer. Isto nunca me aconteceu. Olha, aí água, se quiseres aí atrás. <risos> ok, obrigado. Obrigada. Mas acho que... Não, acho que não é preciso. Mas isso que acabou de acontecer é, sim, claro, é o normal, é o é o que Eu estou mas... distraída a olhar para o que é o culpa é tua mesmo, é a é tua mesmo estás muito triste, <risos> porque <risos> porque é extremamente extremamente mais Não, estou a brincar estás a fazer uma pergunta pertinente sim normalmente em todas as, as tintas nós aplicamos duas de mão uma de primária e duas de mão de tinta é o ideal uhum. Às vezes fazemos alguns retoques depois quando colocamos uh, as ferragens e etc e, se calhar, era mais interessante até... Então, duas que mãos é o que assim, é sempre não é? necessário, não é? Sim, exatamente. Ainda Aqui... que a tinta refira que, por vezes, nem sempre é assim, não é? Aquelas tindas monocal, é assim. portanto, devemos Sim, sempre é passar verdade. duas mãos. E há cores, uh, no caso do chalk paint, não, mas há cores que são muito saturadas, não é? Aquelas cores que levam pigmento vermelho, os amarelos torrados, o o coral, o vermelho mesmo, os azuis e verdes muito escuros, o que acontece é que temos sempre uh, alguma dificuldade em criar uh, homogeneidade. Ficam muito manchadas. Pronto, a ideia aqui é fazer os recortes e depois passar com a parte divertida, que é o rolo, <risos> e que deixa a superfície muito mais lisa, porque não imprime tanta, uh, tanto padrão, não é? Porque uhum. a trincha, por muito que as cerdas sejam suaves, Deixa sempre alguma, eu, eu não sei se tu estás a ver, mas topa-se que é uma de mão, ver. não é? Uhum. Pronto, portanto, uh, idealmente, nós daríamos uma segunda para ficarmos com uma cobertura mais densa, okay. não é? Aí temos, tínhamos que esperar para o tempo de secagem para depois dar a segunda exatamente. de exatamente. Convém sempre, eu não li, mas sempre que utilizamos um produto, uh, convém sempre lermos as instruções. Às vezes, de marca para marca, o tempo de secagem uh, altera, e também as condições atmosféricas sim, também, também influenciam, Sim, Exatamente, sim, é? como estamos aqui a ver o betume numa bastaca <risos> e é um betume que se casa Exatamente. Fábrica. Portanto, o problema é do produto, não sei se estás a perceber. Não é tudo Não, complica, é verdade, prato. é verdade que, que às vezes se torna mais complicado com o, com o frio, muito mais com a umidade. Ah, falta me este pequeno. esta parte aqui, lateral. Nesse caso, esse com uma superfície mais pequena, e a trincha é o ideal, não é? Sim, exato. Acho que nem vale a pena uh, passar o rolo para casa. Pronto, eu aqui, uh, atenção, estou meio a eu aqui faria os cantos a mesma com o betume. Dá para fazer os cantos, a única coisa que temos que fazer quando queremos reconstruir algo que não é plano e não é só tapar um buraco, é pegar num pedaço de plástico, uh, aqueles plásticos das covetes que toda a gente, infelizmente, usa, não é? <risos> uh, cortar um pedaço, colocar a fazer o canto, aqui e depois na parte de cima, com um pedaço de fita fixar e depois é só encher o interior, porque uhum. conseguimos mesmo reconstruir pedaços. Sim. Eu não o fiz porque íamos estar aqui imenso tempo à espera, okay. sim, mas, mas é o é meu uma passo seguinte, sim. sim, será esse. Então, agora se calhar achas que uh, façamos o resto da lateral ou... Eu diria que sim. Embaixo, não é? Sim. Uhum. Tu é que é. és o controlador do okay. tempo. Sei que tu é... <risos> e temos aqui, temos aqui um, outra questão. Ok. Nas portas com laminados percebi que existem tintas que não exigem a aplicação de lixa. Pinta-se diretamente... Nos laminados, é interessante alguém perguntar isso, porque normalmente nos Sim, laminados... Essa também é a tua dúvida que também surge, muitas Como vezes. não há, porosidade, uhum. não é? Uh, Exatamente, é mais difícil a é aderência. É mais difícil e normalmente o que eu costumo aplicar, não é que trabalho muito com laminados, mas há superfícies e tal, como disse há pouco, não vou descartar um móvel inteiro porque tem uma porta, não é? Claro. Uh, aproveito. E o que costumo fazer, a abordagem que costumo ter é uh, utilizar um primário multi-superfícies, ou seja, uh, não um primário para madeira que é absorvido, porque a madeira é porosa, uhum. mas um primário que, que cria uma película, sim. É? Portanto, passa uma lixa fina, aqueles uhum. móveis de melamina, uh, que é o. o é questão... que é chamado de primário universal. Sim, exatamente. E funciona super bem. Não aplico direto, porque uh, nunca apliquei um chalk paint numa superfície dessas. Provavelmente se calhar até pode funcionar, mas eu penso que em nível de durabilidade pode ser será. Arriscado. Sim, eu acho que uhum. sim. Especialmente se for armários, que é uma coisa que tu manuseias com alguma frequência, não é? Depois há um desgaste okay. de maior. Sim, sim. Eu apostaria no primário, sim. Outra questão. Sim. A passagem da trincha tem alguma técnica? <risos> Interessante. A trincha eu só uso, porque gosto de pintar com o rolo, porque acho que fica uma... Superfície, como eu já disse há pouco, com menos padrão. Uh, o rolo uniformiza melhor uh, a área. Eu uso trincha quando uh, quero aquele efeito riscado, propositado, em que utilizo. Sempre na mesma um direção, como sobre referiste há pouco. Exatamente. Uhum. Então aí sim, utilizo verticalmente e sempre na mesma direção. Ok. Acho que. Já... Ah, falta do outro lado. <risos> ok. Eu queria tanto que se o betume para vocês verem uh, o milagre que é <risos> aplicar aqui a tinta logo por cima do betume. Não, mas desta forma mostramos que realmente é Sim. possível recuperar o, os móveis antigos, os, os monos, como tu referiste. Eu acho que este tipo de tarefa ou de trabalho uhum. tem uma coisa ótima que é a concretização, não é? Quando tu olhas. Bem, tem várias etapas boas para mim, não é? Nomeadamente o poder ser mais ou menos criativo. Este luz faz este verde um bocadinho mais feinho. Este luz. Estás a ficar desiludida, Não, Não estou nada, verde. o verde é lindo. <risos> Mas é interessante, estás a ver? É interessante às vezes Sim. como as pessoas escolhem a cor. É ótimo mas no é catálogo, luz não é? Sim, a, a ali cor. parece uma cor, olha lá aqui dentro do uh -huh. tabuleiro, não é? Exatamente. É interessante já mergulhar o pincel. Até Pronto. podes mostrar precisamente para ver que é, tem tonalidade um é? um é um é um é? diferente. É, não é? Faz uma tonalidade mesmo diferente. Bem, esta também está muito mais densa, não é? Convenhamos que isto, falta aqui outra de mão. <risos> não quero o aldrabar, mas... E por falar nisso, na outra de mão, vamos ver o petume, não é? Ah, <risos> e é, o nosso e tempo aqui, Olha, estás a ver? Ele está seco ao toque. Sim. Uh, não sei se está seco esse para lixar, mas vamos tentar. O que pode está, está acontecer seco. é, não é? que foi o primeiro que aplicámos. Então, o que pode lixar, acontecer é esfarlar, mas sim, eu acho sim. que sim. Uh, então, para lixar, apostamos sempre numa lixa média, ou seja, nunca numa lixa muito abrasiva, porque Exato. senão vai quase nem uma, nem que saltar... Não é muito nem um sim, muito, é, um... muito fino. Exatamente. Eu acho que ainda então, temos aqui que 120. 120. Okay. Então, acho que sim, acho que vamos utilizar esta. A ideia aqui é aniquilar os desníveis, portanto, vamos lixar. Por acaso acho que já secou mesmo. Pronto, Então, afinal, se não funciona, tá? é verdade. Se só, não. Afinal, não era um, não era um, um embuste. Mito. Exato. Não, funciona, funciona e é, é super eficaz e é extremamente resistente, não é mesmo só pelo tempo de secagem, boa. Uhum. Agora eu vou... Uhum, Bem, óbvio a que a não peça. lixem isto ao mesmo tempo que tinta está a secar, mas pronto, aqui nós somos multitasking, não é? <risos> e tiramos o proveito do pouco tempo que temos, mas sim, não mas convém... ainda temos tempo, porque... É? Uhum, sim, ainda temos. Boa. Então ainda podemos dar verdinhos na frente da gaveta. Sim, não. Sim, que era a tua ideia, exatamente. Eu prometo que vou mostrar o depois, depois, quando não tiver terminado. Ok. Pronto. Tá que acho que faz sentido, não é? Claro. <risos> Mas conseguimos já perceber as várias etapas e o que é que se pretende fazer ao sim, recuperar a, a peça. Sim, exato. Pronto, a ideia às vezes é essa, é que nós ficamos desanimados, que a peça está tão estragada que hum, não conseguimos... Nem chegamos a tentar, não é? é, não é? Esse é o este, por acaso, erro. não. Vocês gostaram de ler a giro, confessem. Mesmo quando sim, eu sim. disse, não, porque há peça de preço não têm potencial e nós conseguimos transformá-lo. Mas este já tinha algum charme, pronto. Consegui preciso, conquistar o show com a peça. <risos> <risos> exato. Então, e quem quiser, um, por exemplo, te, oferecer o um móvel ou procurar para fazer, para, para fazer essa recuperação desse uhum. móvel, como é que deve fazer? Então, uh, normalmente, uh, o mais simples, se a pessoa vai... Se tu já tens um móvel em casa, é diferente, uhum. não é? é outra abordagem. Mas, uh, se vais comprar uma peça, Uh, em segunda mão, convém ter atenção a alguns fatores, nomeadamente o que disseste há pouco, do bicho, não é? Uhum. Procurar sempre, porque é mais uma preocupação, é mais um passo não é? que vais ter que ter. E uh, a estrutura, não é? Problemas estruturais, porque todos estes são mais fáceis de executar. Não é que eu não consiga fazer um enxerto num pé. Ou... Eu consigo, mas o simples mortal, se calhar, não consegue. Eu não disse isto, não era. <risos> não, mas é difícil. É complexo. Adoro a peça, mas vou levar sem uma perna. Se calhar, não é assim tão uhum. simples. Mas há sempre maneira de de como matar e tu, e tu fazes as duas situações, tu explicas como recuperar uhum. e também fazes a recuperação. Sim, dá um imenso gozo que as pessoas uh, ponham a mão na massa. Eu até uhum. acho, costumo dizer que há, há, há cerca de 13 anos, que acho que é o tempo que faço isto, havia imensos monos largados por Lisboa e hoje em dia há cada vez menos. E não é porque as pessoas não deitem fora. É porque há mais pessoas exatamente. a aproveitar é o aquilo foco que as principal, outras pessoas está, já estão Que é Estamos a recuperar aquilo que, é que, era, incrível, é? que era velho, portanto, que era antigo, que não, já Isto não é um viemos ciclo, de utilidade. É? Mas exatamente. acho que está na moda a ser sustentável para sempre. Exatamente. Portanto, acho que este não vai Eu passar diria, de moda. A vida já, já não é uma moda, é uma, é uma necessidade Sim, mesmo. Sim, exatamente. Já não é uma tendência, é mesmo uma obrigatoriedade quase. Uhum. E faz sentido. Até porque estas, estas peças já não são... Hum, replicadas, não é? E todas as outras que são feitas, não é que tenham milhares iguais assim, si, mas uh, na verdade... Cada não vez eram... são mais únicas, Sim, não Sim, é? e são mais raras, claro. Mas só faltam três. <risos> Olha, eu perdi-me aqui. Estás a dizer que tenho tempo. Achas que temos tempo de forrar o interior da gaveta? Hum, deixa eu ver. Não. Não temos, não é? Já não. Então, o que é que preferem ver? Em uns 5 minutos, 5 10 minutos. O que é que conseguimos fazer em 5 10 minutos? Então, se calhar abreviamos. Olha, eu ainda temos acabei também a situação de... do papel de parede, não é? É isso reparei. que eu estava a dizer. Pronto, então, fazemos assim. Estive aqui a lixar para vos mostrar que é possível e que a superfície fica completamente lisa. Okay. Apesar de Apesar Aqui é mesmo aquilo que eu disse. Está extremamente manchada, mas quando vocês passam com a mão, está macia e está uhum. lisa, portanto, é isso foi, que interessa. Foi, foi o que referiste há pouco, é não esse. é o olhar, exatamente, mas é o tato, não é? Exatamente, exatamente. E então, uh, abandonamos aqui esta parte aborrecida e vamos fazer uma coisa mais interessante. Uh, aqui, criamos, como temos uh, a parte de dentro... Da, da gaveta, não é? Sim, acho que é mais Porque simples. o papel, tu trouxeste um papel de parede, não é? Já reparei que estava aí. Esse papel é para, para a gaveta? Sim, exatamente. É okay. para o interior para do móvel. Interior? Como não temos muito uhum. tempo, okay. o que podemos fazer é... É precisamente isso, é, é ir... E... Mas, a, mas a ideia era ficar sim. aqui? Na, a ideia na era, era o interior, nomeadamente a porta, mas como é mais complexo okay. e temos que estar a fazer. Uh, e como não temos muito tempo, não é, ruim. Sim, mas, mas já, Partiu, agora já que fizeste esta então, Olha, e se és. calhar dá para. Vamos pôr isto aqui de lado. Já criei já aqui uma pequena confusão. É, não, faz parte. É um e tudo isso faz meu. parte do nosso trabalho. Então, <risos> Vou limpar as acho que já tenho que ter, temos tá? aqui no nosso Então, papel de a ideia aqui é. Hum, aqui é muito mais fácil do que forrar uma parede, porque são áreas mais pequenas, portanto não temos que estar com uma grande preocupação em unir. Talvez lá dentro isso acontecesse, não é? Uh, mas aqui conseguimos funcionar perfeitamente. Se calhar até dá para fazer. Ah, por acaso não dá. Temos que colocar assim. Então, vamos medir. Temos. Temos, temos, temos uma régua aí embaixo. uma sim. incrível, boa. Enorme. Ai, ah, desculpa. <risos> Sempre a tentar dificultar. Então, vamos medir aqui o interior da gaveta. Isto está em 59. Confirmas, Rui? Uhum, exatamente. Sim? Pronto. Então e aqui a largura é 27. 27, exatamente. Ok. Então vamos buscar aqui. Olha, uma coisa que eu me esqueci. O x está aí. Um lápis. Mas não faz mal. Tenho então, aqui só a caneta, só assim Ah, sim, especial. claro que sim. sim. Então é só para marcar. Agora só então, vou pensar que se calhar é melhor não usarmos o x -O, vamos estragar a mesa, usamos a tesoura. Não tem mal. Também Temos uma tesoura, sim. Também sim aí atrás. Acho que é mais, okay. mais simples. Então, viramos ao contrário. Viramos ao contrário, exatamente. Para fazermos já as marcações. Segurar. Sim, se não te importas. Então vamos lá. Vamos fazer aqui 59. Ah, já está. E aqui já 26, para ver quantas vezes é que vamos ter que marcar. 27, 27, é, não é? Exatamente. Era só para ver se estavas atento. <risos> então, então. Tu, só para percebermos, Sim. tiraste primeiro a medida, não é? Que era para assinalarmos aquele, o, o papel que é necessário, portanto, o que vamos utilizar uhum. no nosso rolo de papel. Então, traçamos aqui, isto é um retângulo, vamos traçar um, uma linha. Oi? E viraste o papel aqui. precisamente porque este tem padrão, não é? Se fosse Virei... um papel mais liso, é, não viesse a necessidade, poderias colocar desta não, forma? Não, é só para não arriscar, imagina, se uhum. eu cortar, para não se ver o risco. Ok. Especialmente porque é uma caneta e fica mesmo marcado. É mais fácil marcar com... Mas devemos com... fazer o seguimento do padrão que temos no, no nosso sim, papel, Sim, é? sim. Por exemplo, lá no interior, uh, lá no interior agora, dentro do, do móvel, no interior uhum. do móvel, nós, se forrássemos as Quatro superfícies, teríamos que ter mais ou menos em atenção claro. isso, não é? Claro. Mas aí jogávamos, abríamos o papel, seguimento. sim, uhum. para não haver ali um corte. Então, olha, já sujei o papel, não façam isto em casa, seja um <risos> Exato, Está ao contrário, vês? É sempre positivo. Então, agora vamos cortar isto. Rui, segurazinho se meu uhum. claro. por favor. Confesso que não sou ótima para esta tarefa, mas vou dar o meu melhor. Por isso sei é que o x é, é bom, mas eu acho que a tesoura também funciona não, nesta, bem, porque é só o parque que é Sim, não é? Assim. Também acho. O problema do papel, às vezes, tem mesmo que ser um x uh, ótimo, ou eu quase pensei, novo, porque senão, como é papel, às vezes parece que despedaça, tipo esfarela, e com a tesoura conseguimos realmente um corte de obrigada vou te contratar só para... <risos> só para cortar papel de parede, ok, só para essa tarefa. <risos> Estou a brincar, obviamente. Então... Viste? Já estava a ir a, res... a tentar resvalar. Ah, está ótimo. Pronto, vamos só ver se eu fiz uma tarefa minimamente... Decente. Ai, mais ou menos, sim, pronto. Ok, hum. tá pronto, não se vê aqui este bocadinho, está é, tudo bem, Então é tá perfeito. Não é que ganha vida, não é? É interessante Sim, isso. totalmente diferente, é verdade. Pronto, a intenção é precisamente essa. Então, esta. temos tempo de aplicar aqui cola ou não? Achas que sim? Achas que não? Faz sentido. Achas que uh, faz, fa, uh, falta referir a algum passo importante? Se não passávamos para esse uh, passo, Sim, senão... eu acho que é melhor, uhum. não é? Aqui, então, porque aqui já temos a ideia do aqui... efeito. Né? Já vimos como okay. fica diferente. Então, a única coisa que faríamos aqui era replicar tudo o que já fizemos anteriormente. Okay. Aqui eu ia acabar por lixar e aplicar a mesma tinta. Uhum. Quando se casse, faria o mesmo na lateral. E uh, aqui em baixo. Portanto, a ideia desta peça é manter uh, a frente de gaveta e a frente da porta em madeira natural, com este padrão que é, que é bastante interessante visualmente, pintar as laterais e os tampos, porque os tampos estão bastante estragados também, uh, e forrar uh, uh, os interiores. Pronto, e de que, que forma é que nós íamos uh, dar a forrar? Também, só também, era verniz nas frentes, okay. como passámos. Pronto, Mas ias forrar com o mesmo papel de parede, não é? Sim, sim. sim. E como é, que, como é que irias fazer? Portanto, colocavas a, a, a cola, não é? Sim, a cola coloca-se uh, no papel, uhum, sim, exatamente. e depois, uh, aqui é fácil, porque é é um pedaço, não é? É aplicar a cola na parte de trás do papel. Então, fazemos como tal, igual sim. como tu fizeste aqui com a gaveta. Exatamente. É a muito mesa, importante, as sim, exatamente, é muito importante colocar, mesmo nos, uh, nas extremidades, não é? Que é onde vai aderir e é onde a regra geral começa a soltar, não é? Na parte mesmo das extremidades. Depois é colocar o papel aqui. Como eu disse, esta parte é super simples porque só temos aqui uma uma uma área, não é? Se tivéssemos que fazer as quatro, aí sim, agora eu ia pegar aqui na cabeça do papagaio e uhum. <risos> tentar acertar, que é, é completamente possível, porque depois o padrão é repetido, não é? Exatamente. Portanto, dá Era perfeitamente. Que falava completamente, que tem padrão. E depois, iria só passar... Só estamos por um papel sim. liso, aí já não viesse a necessidade mais tamos, simples, né Só estamos por um papel liso, sim, é menos... Mas eu acho que um o papel que é giro se, perder, se tiver né? padrão, não é? Não okay. achas? Sim, então há pouco referiste... Aqui, está aqui o papagaio, não é? Que tu sim, referiste há pouco, aqui, só para olha, perceber Olha, falta aqui a cabeça, a não é? E aqui uhum. o resto do corpo. Aí íamos jogar com uh, os diferentes planos. Como estamos a colocar só em baixo, uh, vamos maximizar o papel, não é? Então aconselhas para quem ia começar, tanto um principiante, nesta situação, sim, um papel liso. Sim, por exemplo, achas liso? Não, eu preferia também é ser assim com padrão, sim, é mais desafiante. Sim, mas é, é mais difícil, porque sim. liso, quer dizer, liso podemos pintar, isso, gostarmos uhum. estar a poupar o papel, até okay. então, poupamos um recurso. Se Pode ser aplicamos... liso com relevos, também existe. Sim, também é verdade, é verdade. texturado. <risos> mas isso depois também já criou um padrão, voltamos... Uhum. <risos> sim. Não, mas é, é verdade, é mais simples. Este aqui é mais complicado, mas também é muito mais rico, não é? A nível uh, visual. Faltava-nos só dar aqui um bocadinho de verniz. Causa bem. logo o impacto. E a cola que aplicamos, também então, é uma específica cola para específica, específica para papel de parede, não é? É uh, Aliás, nós e... temos ali temos as duas, não é? Uhum. É que ainda está por ser feita, para misturar? Exatamente. pode ser só mostrar, Ida, sim, por favor? Sim, claro que sim. Então, estas são as colas. Esta é, esta é em pó, não é? E é preciso juntar água. Isto não tem solvente, também é facilmente aplicável e a única coisa que temos que ter mesmo cuidado é quando aplicamos na parte de trás do papel, uh, pegar nele com alguma segurança e cuidado, uhum. porque ele obviamente que até é um pouco reposicionável, mas o papel é um material muito um, pouco resistente, não é? Ele uhum. só ganha resistência okay. em contacto depois com a superfície e colado. Portanto, ao manusear ter algum cuidado. Depois é só como é que aplicar, colocar o papel. Portanto, imaginem que isto tem a cola, não é? Quando eu digo ter cuidado a manusear é exatamente isto. É colocar. Este é simples, porque é um retângulo. Nós vamos alinhar com os cantos e vamos começar a, a colocá-lo no sítio. Depois é do meio para as pontas. Podemos aplicar um, um pedaço destes uhum, de é o plástico de uma espátula, não é? ou ainda uma, se calhar até mais fácil, um, uma trincha, não é? Nós começamos a fazer pressão de Isso dentro é De forma que para não fora. ficam as bolhas de ar. Sim, exatamente. Portanto, se existirem algumas bolhas no centro, nós vamos uh, expeli-las através das, um, das laterais. Portanto, é só fazermos pressão e, à partida... Um, sai o ar todo e ficam com um padrão incrível dentro uhum. do móvel. Olha, só uma última questão, muito sim, rápida. Claro que sim. Quando temos ferragens, é considerável retirá-las e depois podemos pintá-las com spray ou não? Então, tudo depende de... Eu, normalmente, a primeira abordagem que faço no móvel é retirar tudo. Uhum. Porque dá-nos mais liberdade Uh, a trabalhar as peças, não temos que estar trabalho. a trabalhar à volta. Okay. As forragens, é possível com o spray? Tudo é possível. Se é durável, não. <risos> então, eu acho que, uh, acho não, a forma mais, um, mais rápida, e não é rápida, por acaso, é, não é bem rápida, mas a forma mais... Um, Ajuda-me, não é fácil, mas que dura eficaz. mais. A mais eficaz. É. Obrigada, Rui. Claro, é. A isso. forma mais eficaz <risos> é aplicar um esmalte específico para o material que estamos a trabalhar. Pronto, basicamente okay. é isso. Existem esmaltes uh, sintéticos, neste caso tem que ser sintéticos, uhum. porque nós pegamos uh, nos móveis pelas forragens, não é? Vamos estar constantemente a E já que falamos das também recuperamos as forragens, Sim, não é? Sim, exatamente. Não vamos estar a comprar as novas, né, não é? Não, de... recuperam-se sempre. Há sempre várias abordagens. A, a primeira é. Uh, aplicarmos vinagre. Vocês até têm um spray que é perfeito aplicar, passar com uma lã de aço. Se nós queremos algo mais antigo, que se veja a passagem do tempo, nem esfregamos muito e fica uhum. com, aquele, uh, com aquela diferença bronzea, não é, do uhum. tempo. Uh, limpamos e isolamos com uma Exatamente. cera ou com verniz. Se quisermos algo dourado, raspamos aquilo até uh, quase ao osso e é? fica okay. bem dourado. E se quisermos pintar, um esmalte adequado para metal. Ou então, se imagina, estás a usar uma tinta aquosa e não há correspondência em esmalte uhum. para metal porque não tem uma gama enorme. Pões um primário para metal e depois colocas Dez um no mesmo esmalte. No nosso da Green Week, de... que foi, foi recente, nós falámos, referimos no nosso Reaper Café, precisamente E assim dá sempre. Nós já devemos substituir, uhum, não é? Se não tivermos hipótese, se metade das ferragens faltar e nós não conseguirmos encontrar iguais, não é? Não uhum. faz sentido também ficarmos com o um móvel sem ferragens okay. e aí substituímos. Pronto, Guida, sei que isto foi assim num ritmo. <risos> foi, muito acelerado, não terminámos o é verdade, nosso móvel. É verdade, mas demos mas, mas... cor, demos cor. Tratámos, uh, uh, não acabámos de okay. estudar. o verniz. Temos ainda muitas questões que, que ficaram ser... para responder, mas é. aproveito também para, para oh. dizer que, que vão ser respondidas. Sim. Mais tarde, portanto, todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Guida, só antes de terminar, uhum. para quem quiser te procurar, quem Sim. quiser vos contactar, como é que pode fazer? Portanto, redes sociais, não é? E site? Sim. A oficina Monstros. A oficina Monstros, Pronto, É extremamente uhum. simples. E as páginas do Facebook, uh, Instagram? Sim, a oficina duas, é Oficina Monstros. O nosso site é que é monstros.pt. Ok. Também damos dicas, somos simpáticos. Se quiserem mandar questões, Exato. nós também respondemos. Ciclagem Mas eu mesmo, acho que de mobiliário, vocês... de construção. Uh, sim, é isso mesmo. Exatamente. Ida, obrigado <risos> Obrigada. uma vez mais, foi um prazer. Já Igualmente. tinhas estado na nossa companhia, voltaste É verdade, eu e para uma tempo, razão, mas é uma mas Para uma razão aconteceu, não é? É né? realmente É um tema muito interessante. Sim, é verdade. E, e que está na ordem do dia, portanto, sustentabilidade, portanto, recuperar sim. as nossas peças antigas, e dar uma nova vida. E que as pessoas têm capacidade de fazê-lo, e vocês têm todos os materiais, e como tu disseste, portanto, os qualquer têm Qualquer coisa que sinergia... podemos recuperar, não é? Tem tudo sim, recuperação. Sim, exatamente. Okay. Nada é quase irreversível, portanto, uh -huh. o modo é esse. Ok. Obrigado. Obrigada. Obrigado, uma vez mais. <risos> Quanto a si também, muito obrigado por estar na nossa companhia. Já sabe que as questões ficaram por responder. Nós vamos dar uma resposta às vossas perguntas. É o nosso primeiro dia de dias de bricolage. Amanhã estamos de volta a partir das 10 da manhã com o nosso Repair Café e com uma novidade. Muito obrigado pela vossa companhia e até amanhã.